Tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o um tutorial da música Deus Cuida de Mim, do cantor Kleber Lucas, beleza? Tá então, uma música em Lá bemol, então você que tem problema aí com tonalidades bemóis, agora é a hora de você ficar curado desse problema, beleza? Então assim, cifra na descrição, tá? É bom você baixar pra ir acompanhando o tutorial aí, beleza? Vamos lá? Vamos começar pela introdução então, tá? Ré bemol, beleza? Depois, Mi bemol com baixo em Ré bemol, tá? Dó menor, Fá menor, ok? Si bemol menor, aí depois vai vir aqui, é, Mi bemol e Lá bemol para finalizar, ok? Esse Mi bemol aqui, tá? É aqui, ó, tá? É, Ré bemol com Mi bemol, tá? Então. Vamos repetir os acordes tá para ficar bem claro ó. ré Bemol, mi bemol com ré Bemol dó menor fá menor Si Bemol menor aí ó ré Bemol com baixo em mi bemol ó. E aí depois termina aqui no lá Bemol com quarta e lá bemol Ok? Bom, vamos pegar essa introdução então aqui, que é um pouquinho trabalhosa, tá? Vamos lá. Começa aqui, ó. De novo, ó. Cai no bemol, aí faz, ó. Ok, vou repetir. Aí no ré bemol e faz o aí você pode estar fazer aqui ó se você quiser tá você pode fazer Ok aí vamos lá passou essa parte agora vai vir o dó menor então vamos fazer de novo essa parte ó eu prefiro fazer aqui tá Agora o dó menor vai ser. tá? Ó. Mais uma vez, ó. Aí vem, ó. Cai no Fá menor, ok. Depois se bemol menor. E aí, por último o Ré bemol com Mi bemol né, que vai fazer aí depois Lá bemol com quarta Lá bemol beleza? vou tocar aqui bem devagar tá? vamos lá Não é uma introdução muito fácil, tá? Então assim, diminui a velocidade do vídeo, dá uma raladinha, faz umas anotações que vai dar tudo certo. E o final rola de novo, tá? vou até fazer mais uma vez com o mais parado possível para você poder visualizar. Vamos lá! Bom, essa é a parte mais difícil, tá? Porque o resto é só acorde. Vai vir Lá bemol. Eu, preci ó, eu preciso aprender um pouco aqui. É, Mi bemol com Sol. Eu preciso aprender um pouco ali. Aí isso aqui é um Fá menor. Né? Depois Fá menor com baixinho. Mi bemol. Tá? Aí vai vir Ré bemol. Eu, pre é, cadê? eu preciso aprender... Mais de Deus, Si bemol menor, tá? Ré bemol, porque ele é quem cuida de mim. Ré bemol com baixo em Mi bemol e Mi bemol. Beleza? Já já eu volto tocando, tá? É, lá bemol. Cadê? Se uma porta se fecha aqui, Dó menor. Outra, outras portas se abrem. Ré bemol ali. Lá bemol com dó. Eu preciso aprender mais de Deus. Fá menor. Porque ele. Si bemol menor. É quem cuida de mim. Fá menor. Ré bemol. Deus. Ré bemol com baixo em mi bemol. Cuida. Lá bemol. De mim. Depois. Ré bemol com mi bemol de novo tá? Até aqui Ok? Então eu vou agora só segurando os acordes e falando a letra tá? Vamos lá Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim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 Agora vem a parte do Deus cuida de mim. Lá bemol, Deus cuida de mim. Ré bemol, na sombra de suas asas. Lá bemol com dó. Deus cuida de mim. Fá menor. Agora que vem o acorde aqui que o povo deve estar tá ralando. Dó com baixo em Mi. É, eu amo a sua casa. Fá menor. Tá? E não ando. Ré bemol, sozinho não estou, lá bemol com dó sozinho, pois sei si bemol menor si bemol menor com baixinho lá bemol Deus cuida de mim agora vai vir aqui um ré bemol com baixinho fá tá, depois mi bemol com baixinho sol Deus cuida de mim, lá bemol ré bemol na sombra de tuas asas lá bemol com dó Deus cuida de mim, Fá menor Dó com Mi Eu amo A sua casa, Fá menor Ré bemol E não estou sozinho Lá bemol com Dó Não ando sozinho, né? Não estou sozinho Pois sei Si bemol menor Ré bemol com Mi bemol Deus, Mi bemol cuida Lá bemol De mim E aí tem um manto aqui que o sax faz, que a gente já vai dar uma olhada, tá? Então, eu vou fazer a parte do Deus Cuida de Mim, eu não vou cantar porque eu só cantei um trechinho da música do tutorial retrasado e eu levei uma notificação, então dessa vez eu não vou cantar nada, vamos lá. É, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim aí faz aqui ó. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Aí faz um negócio, faz alguma coisa aqui, né? É Alguma coisa aqui, ó. Tá? É, deixa eu ver como é que a gente vai encaixar isso aqui no acorde. É, Deus cuida de mim. Pegar isso aqui, ó, mi bemol, si mi bemol, lá bemol, tô pegando aqui, viu, ó, mi bemol, lá bemol, mi bemol, ré bemol, dó, si bemol, lá bemol, mi, tá? Como que é? Terminou no Deus cuida de mim lá bemol? Ó. Deus cuida de mim. Segurou o lá bemol aqui, você vai fazer, ó. Quando chegar nessa nota aqui, ó. No ré bemol, você muda aqui pra mi bemol. Tá vendo? Fui falar e me perdi, ó. De novo, ó. Então, ó. Deus cuida de mim, ó. Ok mais uma vez ó Deus cuida de mim ó. ok fez isso aqui aí entra a segunda parte da música tá antes da gente para a segunda parte não esquece então de se inscrever no canal que é extremamente importante que você se inscreva tá que você deixa o seu like para ajudar aí o canal, os vídeos a chegar mais longe, tá bom? Noto aí que muita gente assiste e não se inscreve. Então, se você é uma dessas pessoas, se inscreva, ajuda o canal, tá bom? Não adianta só beber da fonte e não contribuir com nada, né? Então, deixa o seu like aí, sua inscrição, tá? E eu tenho um curso agora aí por R$29,00, é um pagamento único, tá? Então, tem muita gente achando que é mensalidade. Não, pagou R$29,00 o curso é e chama teclado Expresso Ok então é um curso ali direto ao ponto para você que precisa estudar e você que quer um suporte que é um curso mais vip mais completo quer ter meu meu suporte falar comigo tudo mais tem o um curso de teclado online tá aqui é um curso vip link tá na descrição também beleza vamos para segunda parte da música acabou de fazer aqui o Aí você entra aqui, ó, tá? Aí a mesma sequência de acordes eu vou vir só tocando, ó. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Cadê? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim aí nessa segunda vez ao invés de fazer aqui ó Deus cuida vai fazer assim ó quer ver Deus cuida de de mim, aí ao invés de fazer né, aqui ó Deus cuida de mim, vai fazer né é, Deus cuida de mim vai, vai entrar aqui ó Deus cuida o que, que é isso aqui? Tá, ó. É, Ré bemol com baixo em Fá Mi bemol com baixo em Sol, né, então vai fazer Deus cuida de mim, aí Lá bemol aí é igual a parte anterior na sombra das tuas asas Deus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 Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e aí o finalzinho vai ser diferente, tá? E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, agora que vai ser diferente, ó. Deus cuida, aí faz a introdução de mim, tá vendo? Aí é só seguir a introdução, tá bom? Super tranquilo esse tutorial, tá? É, tirando assim, que a tonalidade vai ser ruim para algumas pessoas que não estão acostumadas, mas pegue essa dificuldade e já comece a fazer ela de um estudo, entendeu? Então você vai pegar uma música que é uma tonalidade que você não gosta de tocar, ou que você não curte, que nem lá bemol, muita gente reclama, e transforma ela num estudo para você conseguir dominar. Eu fiz muito isso quando eu era mais novo, entendeu? Eu pegava as músicas que eram em lá bemol, em Ré bemol, e Dó sustenido, Fá sustenido. Pegava essas músicas assim e ficava treinando, treinando, treinando até conseguir tocar. Isso aí me ajudou muito. Hoje eu não fico rateando tanto. De vez em quando dá as dificuldades ainda que a gente tá ficando velho, né? Mas você não fica mais rateando para procurar acorde, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço. E novamente, não esquece de deixar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza? Um abraço aí para todos os alunos do curso, tá? Um abraço aí para todo mundo que se inscreveu no canal, que curte o canal. E minha, o meu último pedido aqui, coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo. Beleza? Um abraço, pessoal.